Bom, bom, dia os amigos do canal Vou mostrar para os amigos aí os oito diamantinhos desse ano E esse é tudo que nós conseguimos esse ano até agora E dizer aos amigos aí que os diamantins são eternos Então é, como os que eu vou pegando eu não vendo, eu só vendo algum Algum é mas um muito pouquinho Então é muito legal isso Um diamante bonito, pingo d'água. Esse aqui mesmo é um, é um pingo d'água, tem muita transparência. O outro também é um champanhe, é liso, liso, liso. Pegar no dedo é complicado Vamos ver que vai Diamantinho muito bonitinho Tão, Um tonzinho amarelo que leve é meio champanhe Outro diamantinho também muito bonitinho também Tem um tomzinho também Um diamante em chapéu é Muito demais Também com uma boa transparência Aqui é de diamante meio, meio, meio champanhe nessa região Vamos apertar a câmera um brilho dele um brilho mais metálico Eita. não é os diamantes eles são fascinantes quanto mais você olha eles mais você quer olhar Bonito, um pinguim do água, isso aqui, tá um pequenininho aqui. pequenininho é bonito ele. Um outro também aqui pequenininho. É o foi da última safra aí que teve um comentário aí que falou que não era diamante. Foi é, essa pessoa. Não, não tem não deu para ela conhecer pela, pela a, pelo vídeo não. E esse é o que eu achei o diamante amarelo do vídeo. Falei diamante amarelo, é diamante cunhaque Tá vendo, ele tem um tomzinho Um pouquinho amarelo Ele é pequenininho também E dizer aos amigos aí que se inscrevam no canal prego o dedão no like aí Dá o like aí pro nosso os vídeo andar Se inscreva no canal Faça os comentários aí Que logo logo nós vamos ter um outro sorteio de novo Assim que nós tiver com os mil inscritos Nós vamos ter um sorteio então eu vou separar o João Diamantinho desse que vai para o próximo e mais um do próximo sorteio será a mesma coisa desse primeiro sorteio aí que teve ontem e o pessoal que foi sorteado ontem é no na sexta-feira agora passa os dados passa o endereço para que a gente possa mandar os brindes deles. Então foram 10 brinde ontem. Para que o pessoal possa mandar o endereço para me mandar. E também pessoal aí que, que não gostar, também faça comentário também. Porque a gente também tem que ir aprendendo cada vez mais. Quer dizer os amigos. Um bom dia. Um bom final de semana.